Oi, começo do ano lancei uma enquete por aqui perguntando para as pessoas se elas gostariam de se hospedar ou conhecer é, de perto uma casa ecológica, quais os princípios é, de, de construção da casa ecológica e isso rendeu. Ciência Terra Nova, os sentidos da ciência. O Airbnb é um site de aluguel de, de quartos, salas, né, para quem está viajando pelo mundo. E eles lançaram, recentemente, uma proposta de experiência. Então, mais do que se hospedar nos lugares, as pessoas buscam experiências novas nesses lugares. E nós mandamos uma proposta das pessoas virem aqui para casa e conhecer aqui em casa. Não necessariamente se hospedando na casa, né? mas podendo vir até aqui, num esquema rápido, né? Três horas a gente dá conta da, da, do, do negócio, mostrando tudo o que tem para se mostrar aqui na casa, na, na casa Ecológica. São 12 anos de experiência e de pesquisas fazendo um punhado de coisas aqui, aqui dentro. E é isso que a gente quer contar e compartilhar o que é uma casa ecológica, por que, que é ecológica, o que, que diferencia uma casa ecológica da convencional, mas por que, que é sustentável ou não é sustentável, o que, que é bioconstrução, se a casa está tá feita com, com moldes de bioconstrução, como é que funciona isso, como é que funciona a gestão da água, como é que funciona a captação de água de chuva, como é que a gente capta essa água no telhado e o que, que faz com ela, como é que capta no terreno e o que, que faz com ela, qual é o design ecológico que está por trás da, dessa história toda, o design biofílico, o que, que é e como é que ele é, foi implantado por aqui, o design permacultural, o conjunto disso tudo é que a gente utilizou aqui em casa e esse conhecimento, e essa experiência, né, e, e essa teoria, essa vivência, essas pesquisas de 12 anos para cá, é que a gente está colocando à disposição. Super simples participar. É tipo uma oficina, ou um minicurso, três horinhas de duração, você ter todas essas informações, custo 60 reais, agora no primeiro mês está promoção Sai a R$ reais Então, por R$ reais é menos do que qualquer consultoria que você vai ter. Então, você está querendo construir? Legal, investe R$ reais e vem aqui conhecer essas coisas todas de perto. O que funciona e o que não funciona. Porque tem coisa que não funciona, né? E a gente conta por aqui. Vamos dar uma olhadinha rapidamente aqui em alguns temas que a gente vai abordar. Aqui do lado de fora, a gente pode começar, por exemplo, ah, então, essa casa é uma bioconstrução? Uai, você vai ver o que é bioconstrução, tem um punhado de coisas, né? Essa daqui, a gente pode dizer que foi bioconstruída. Porque o que, que significa isso? É utilizar materiais do lugar, reaproveitar materiais. Tijolo ecológico. Qualquer tijolo? Não. Esse daqui é tijolo ecológico. Compensa? Compensa. Só para você ter uma ideia, a casa toda foi construída e ela custou 25% menos do que uma casa de classe média convencional. Ah, e o que mais que você que fez? Todo o trabalho no terreno, pensando em bacias de contenção, é, direcionamento das águas, as curvas de nível, o planejamento do terreno, vocês sabem que aqui era tudo é, capim, era tudo braquiária. Essas rochas, essas pedras que vieram daqui de perto e que a gente fez os muros e algumas é, instalações na casa de baixo, a areia veio daqui de perto a dois quilômetros de distância no que usou tijolo comum, ele veio daqui de perto, numa cidadezinha próxima daqui. Captação de água de chuva feita lá em cima no telhado. Captação de água de chuva feita aqui embaixo no terreno. É, sistema de tratamento de efluentes. Olha um pedaço dele ali. Isso aqui é um sistema de tratamento de águas cinzas. É um brejinho que foi construído ali embaixo, para o polimento final das águas. Isso daqui, madeira reaproveitada, peroba, estava sendo jogada fora, estava sendo doada para queimar, para fazer pizza. Nada contra pizza, a gente adora pizza, mas você não vai queimar peroba, que é madeira de lei para fazer isso. Ali no telhado, o que não é eucalipto, é esse forro aqui, feito para tapume de obra, e é essa madeira correndo aqui, que é, tem aqui IP, tem peroba, olha as janelas, isso daqui foi adquirido em ferro velho, na época paguei R$ um real 1,50 um real o quilo, trouxe para cá, reformulou móveis feitos aqui em casa, isso daqui é um móvel de pallet, aquele ali é outro móvel de pallet. Olha a escadinha, feita com madeira reaproveitada. Esse tapete de madeira aqui no corredor. Olha o corredor que permite a iluminação da casa. Mais móveis feitos aqui. Essa cama foi feita aqui. Esse armarinho, esse armário foi feito aqui. Os pergolados. Que aí permite que a gente, no verão, o sol não entra dentro de casa, mantém fresquinho. No inverno, parte dessas folhas caem e o sol consegue entrar dentro de casa. Todas essas histórias, quanto custou, a, a gestão da água dentro de casa, a gestão da energia dentro de casa, a gente paga coisa de 40% menos de água e 40% menos de energia. E aí eu... eu eu afirmo isso porque eu mostro as contas de luz que a gente tem aqui e de água que a gente tem aqui. Eu chego a gastar menos do que um metro cúbico de água por mês por aqui. Isso na época das águas, né? Que aí a gente faz a captação da água de chuva também. Então, tudo isso a gente vai ver nesse, nessa experiência do Airbnb, e que tem um nome de casas ecológicas e colônias espaciais? Porque isso tudo tem uma relação com as colônias espaciais que a gente, mais cedo ou mais tarde, vai estabelecer no Sistema Solar. E como é que é isso? Vem aí que a gente conta, a gente conversa. Você que é estudante de Arquitetura, Gestão Ambiental, Engenharia Civil, Engenharia Hídrica, Engenharia Ambiental, que tem interesse nessas coisas todas, você que, que estuda sobre sustentabilidade, vem para cá, monta um grupo. É, com um grupo dá para a gente fazer um, um valor mais adequado, dá para ter um desconto para grupo. Então, super simples a história. Você vem, vai ter um monte de conhecimento condensado sobre todas essas questões que a gente vem abordando nos vídeos esse tempo todo e ao preço de 60 reais. Pô, só com uma ou duas dicas dessas, na hora de você construir ou de você reformar a sua casa, você já paga com isso com tranquilidade, se depois você quiser ampliar um pouco as coisas e quiser uma consultoria mais próxima, pode falar com a gente também ou com a equipe que a gente pode mobilizar para te ajudar. E você que é estudante, é, talvez você já esteja vendo alguma coisa de biofilia do vida, né? ou de sustentabilidade dentro da sua área de atuação. Legal, mas você já viu, né? experienciou, experimentou uma casa ecológica, como é que ela funciona? A gente ainda tem muita teoria, quando tem? Mas a vivência do negócio não tem. Vem para cá. Vem conhecer de perto. E se quiser, a gente estabelece parceria também. E se quiser, a gente ajuda na orientação do seu TCC. E se quiser, a gente formata a possibilidade de trabalhos coletivos. Um punhado de possibilidades por aí. As universidades, infelizmente, ainda estão um pouco atrasadas em relação a abranger todas essas possibilidades. Então é... Uma casa de classe média e é viável já fazer isso para a classe média. Só tem que saber como, né? Então por hoje é isso, muito agradecido por estarem acompanhando o canal. tiverem interesse, venham para cá, vamos ver esse negócio junto. Se quiser, troca uma ideia, a gente especifica um pouco mais, eh, direciona um pouco mais de acordo com as suas necessidades ou a necessidade do, do teu curso, e a gente vai afinando as prosas. Então, um grande abraço e até a próxima!